Estamos na Capela Árvore da Vida, em Braga, um sítio fantástico. Já ganhou um o prémio é, Arc Daily. Uh, tem 20 toneladas de madeira. Portanto, toda esta madeira que está aqui madeira de pino. Uh, neste momento não tem luz natural, mas quando entra luz natural faz um jogo de sombras. Uh, como podem ver, se rodarem 360, existem alguns livros que estão nos próprios uh, espaços. E, curiosamente, todas estas peças de madeira estão encaixadas. Não existem nem pregos, nem dobradiças. E por isso, aqui é um local fantástico para oitavo para festejar boas festas e um ano fantástico um ano de 360, cheio de sucessos digitais, materiais e espirituais.